Ouvir, Aleluia, Jesus falar, Aleluia, o Evangelho, Aleluia, vai nos libertar, Aleluia, ale, Aleluia, vai nos libertar, Aleluia, ale, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora Soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume E ficando por detrás chorava aos pés de Jesus Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés Enxugava-os com os cabelos Cobria-os de beijo e os ungia com perfume Vendo isso o fariseu que o havia convidado ficou pensando Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora Jesus disse então ao fariseu Simão, tenho uma coisa para te dizer Simão respondeu, fala mestre Certo credor tinha dois devedores um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão Quando entrei em tua casa tu não me ofereceste água para lavar os pés ela porém banhou meus pés com lágrimas enxugou-os com os cabelos tu não me deste o beijo de saudação ela porém desde que entrei não parou de beijar meus pés tu não derramaste óleo na minha cabeça ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu, estão perdoados. Porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então... Os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse a mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, as obras do Senhor são grandiosas como nos diz o Salmo. E o Senhor escolhe operários pequenos para manifestar a grandiosidade da sua obra, como também ele escolheu Timóteo, a quem São Paulo na primeira leitura hoje fala, dando-lhe vários conselhos. Timóteo era apenas um jovem, mas na sua juventude ele tinha a potencialidade de evangelizar, de viver a fé. E São Paulo lhe diz, cuida de ti mesmo e também dos outros. E termina estas palavras dizendo, assim te salvarás a ti mesmo e também àqueles que te escutam. Houve um tempo nas missões populares na igreja, em que era levantada a Levantado o um lema, salva a tua alma Hoje a igreja compreende que não basta apenas nós buscarmos a salvação da nossa alma Nós precisamos também, além de buscar essa salvação Colaborar para que outros sejam salvos Porque tudo isso deve acontecer ao mesmo tempo À medida que eu busco a Deus eu preciso também contagiar outros comigo, assim como Timóteo tinha a capacidade na tenra idade, na sua juventude, de entusiasmar a muitos também, através do ensinamento, através do seu jeito de viver. Nós não queremos ir para o céu sozinhos, nós queremos levar conosco tantos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor, a salvação de Cristo é para todos, mas é preciso que nós nos abramos para ela e que nós nos encaminhemos também em busca dessa salvação. É por isso que nós rezamos pelos nossos falecidos, não é um momento simplesmente de homenageá-los, é um momento, acima de tudo, de reconhecer o agir de Deus em toda a trajetória de vida deles e agora, apresentá-los ao Senhor por meio desta que é a maior de todas as orações, a Santa Missa. É nela que o Senhor se entrega por nós e é também nela que nós entregamos as almas dos nossos entes queridos. Para entregar-se a Deus é preciso coragem, sã ousadia. Em alguns momentos quebrar os protocolos, é preciso a abertura como daquela mulher que hoje ouviu de Jesus. A tua fé te salvou, vá em paz. Uma mulher mal vista pela sociedade, pelos seus inúmeros pecados. E ela quando fica sabendo que Jesus está à mesa com autoridades religiosas, não se intimida. O que ela quer e precisa é encontrar-se com o mestre. E ela vai até ele. Ela oferece. Aquilo que era fruto do seu pecado. Estamos falando de uma mulher. Que vendia o seu corpo. E que assim tinha. A sua sobrevivência. E ela derrama então. O alabastro. Aquele perfume. Aquela essência perfumada sobre os pés. De Jesus. Ali ela está derramando também. A sua vida. E todo o seu passado. Toda. a a vida pecaminosa que até então ela teve No encontro com Jesus Ela reconhece que ela precisa de transformação O gesto dela fala e não passa despercebido do mestre É por isso que o Senhor a acolhe e permite que ela faça sim Esse gesto libertador Mas aqueles que estão ao redor veem com estranheza inclusive o dono da casa. Aquele fariseu que maliciosamente já começa a imaginar tantas coisas e a julgar tal mulher e também a Jesus que estava permitindo aquilo que para eles era abominável. Não era permitido naquela época que uma mulher tocasse um homem em público e muito mais quando esse homem não era o seu esposo. E nós vemos Nesta mulher Uma atitude pura Embora ela carregasse sim Um histórico impuro em sua vida Ela faz um gesto original Um gesto que provém apenas de um coração Que nesse instante se deixa Tomar pela santa inocência Não se preocupando com o que outros vão pensar Ela oferece a Jesus a sua vida em forma de lágrimas. E ao lavar os pés do Senhor, ela está na verdade lavando a sua própria alma. Aqueles que estavam ali julgando em seus pensamentos a mulher e o próprio mestre, nem sequer o acolheram. Estavam tão ocupados em condenar aquela mulher, em talvez até mesmo deixar que os seus pensamentos, não é, Voassem longe dentro da sua malícia Que foram incapazes de acolher o mestre Apenas os servos Faziam esse gesto de lavar os pés De alguém que estava sendo recebido numa casa Quando faltava algum servo Era o próprio dono da casa que fazia isso O fariseu nem sequer se lembra de receber Jesus com amor Aquela mulher não desperdiça o seu tempo Aquela é a oportunidade Aquela é a hora E ela encontra o Senhor e se deixa encontrar por Ele Meu irmão e minha irmã Esse é o momento Esta é a hora Muitos de nós também choramos Talvez não por nós Mas pelos nossos entes queridos que marcaram a nossa vida mas todas as vezes que nós choramos por alguém que parte, de certa forma, de uma maneira inconsciente, nós estamos também olhando para a nossa finitude. Nós nos deparamos com essa realidade do limite sobre esta terra. As pessoas partem e nós também partiremos. Isso nos faz visitar essa realidade existencial, isto é, também nós um dia... Iremos, e nós choramos de saudade, de amor pelas pessoas, mas também choramos porque nos, nos vemos desestabilizados diante desse evento que perpassa a nossa vida, que é a morte. Mas é nesse instante que nós também podemos refletir sobre a nossa vida. Pedimos pela salvação daqueles que partem, mas também. Podemos olhar para a salvação de que nós necessitamos. Estamos ainda a caminho, ainda é tempo. É preciso reencontrar-se com o Senhor a cada dia. Não é possível deixar para depois, adiar os momentos que nós precisamos nos aproximar dele. Aquela mulher viu naquela ocasião o um momento único de estar com o Senhor. E é também na morte de alguém que nós que somos como que assaltados por essa realidade. O tempo nosso aqui nessa terra é breve. O que estamos fazendo com a nossa vida? E nós? E quando chegar o nosso dia? Todas essas questões que ainda que nós não queiramos admitir, nos visitam de alguma forma em nossos pensamentos, ou naquilo que nós sentimos e que vem em forma de lágrimas. Precisamos olhar para a brevidade desta vida como um momento precioso que nós podemos ter com o Senhor. É momento de converter-se, é momento de olhar para aquilo que é essencial na vida, é momento de olhar para a forma como nós gastamos o nosso tempo e a nossa vida com tantas coisas que por vezes nos distanciaram de Deus ou fizeram com que nós nos perdêssemos. Ao olhar para aqueles que partem, nós não apenas olhamos para nós que ficamos, mas também para nós que um dia partiremos. E enquanto ficamos, nós podemos sim exercitar o amor. Fazendo um elo entre esse evangelho em que Jesus acolhe e transforma a vida daquela mulher nesta acolhida, com a primeira leitura de São Paulo mais experiente na fé, dizendo a Timóteo as coisas que ele deve fazer na sua vida, aquilo pelo que ele deve zelar na fé, no ensinamento. Também nós olhamos para a nossa trajetória sobre esta terra e vemos que ainda temos muito a aprender e precisamos sempre nos deixar ensinar pelo Mestre que diariamente nos recebe. Não percamos tempo, é hora de conversão. Queremos a nossa salvação, mas queremos acima de tudo a salvação daqueles que nos são caros e a salvação de todos aqueles pelos quais Jesus derramou o seu sangue. Que nós tenhamos a capacidade de derramar as lágrimas, pelos pecados que nós queremos abandonar diante do Deus que derramou o seu sangue pela nossa salvação, para que assim seja derramada sobre nós também a bênção de bem viver sobre esta terra, no tempo que nos é dado rumo à vida que não se acaba. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.